Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa tira sua vida intencionalmente no mundo. Os mesmos dados revelam que o Brasil ocupa o oitavo lugar no mundo no número de mortes autoprovocadas. Já na Paraíba, a cada 34 horas, um caso de suicídio é registrado. O dado foi divulgado pelo Ministério Público do Estado no lançamento da campanha Setembro Amarelo, voltada para a prevenção do suicídio. Para falar sobre a campanha e os números alarmantes envolvendo o tema, o Ela Com Elas recebe a psicóloga Lúcia Souto. Doutora Lúcia, seja bem-vinda ao Ela Com Elas. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço né? e principalmente por se tratar né, do que nós vamos debater aqui de um tema tão importante né, como é o caso do suicídio. Então, eu que agradeço. Né, e penso que a população, de um modo geral, também. Doutora, o suicídio, ele é, de certa forma, tratado como um tabu, não é verdade? Sim. Mas a gente sabe que os números são alarmantes, pouco se fala sobre isso. Então, eu queria saber da senhora, quando é, você pensa assim, a, a tal pessoa cometeu suicídio, você pergunta logo, por que, que ela fez isso? Então, eu queria saber, o que é que leva uma pessoa a tirar a própria vida? Normalmente as questões, quando surge um caso dessa natureza Então as pessoas elas realmente é, chegam a se perguntar mas o que foi que levou? Principalmente quem está perto, ela chega e diz, é mas eu conhecia, Fulano tem uma vida tão boa, Sim. não é? Tem uma família maravilhosa, tem trabalho, então, tem trabalho, né? tem tudo, tem uma renda. Então o que levou essa pessoa a cometer o suicídio? Então é os fatores são diversos, né? É, se inicia aí na questão socioeconômica, né? são conflitos diversos de ordem psicológica, são problemas de ordem é, psiquiátrica, né? transtornos diversos, é, a depressão, a... transtorno como a ansiedade que leva a essa depressão, a esquizofrenia, então são diversos fatores, perdas diversas, então que vai levar uma pessoa a pensar em ou até cometer o suicídio. E a senhora falou aí sobre a depressão, que é considerada né a doença do século, né? Sim, sim. É diante dessa rotina em que a gente vive, uhum. é, dessa correria e tudo mais. É, é uma doença que vem é, tirando muitas vidas. Como, uhum. como, que, como que diagnóstica? Como é que você vai saber que uma pessoa está sofrendo, por exemplo, de depressão? Uhum. É, você que convive com uma pessoa, você sabe que é, aquela pessoa vai mudar o comportamento. né? Ela muitas vezes muda o humor. Coisas que antes, atividades que eram interessantes, passam a não ser interessantes. Ela passa a não se interessar mais. Até pelo próprio convívio com a família, ela passa a não se interessar. Então, aí já são pontos bem relevantes que nós vamos conversar é, começar a ficar assim, atentos. Observando, observando né? Observando, mas porque você não, não quer mais sair, porque você gostava de ir a uma praia, você gostava de ir à casa de, de familiares, de amigos e agora não quer mais. Então são pontos que muitas vezes começam de uma forma sutil, né? mas que para quem convive vai perceber que aquela pessoa está diferente, né? principalmente em jovens, muitas vezes não quer mais ir à escola, não quer estar com os amigos, nos colegas, então aí a gente já vai ficar realmente atento, porque alguma coisa vai nos chamar a atenção no comportamento daquela pessoa. E esse quadro, quando não procurado... A ajuda de um especialista, ele ele vai se agravando, né? E pode Sim. chegar a, a de fato um suicídio? Sim, sem dúvida. Ele vai se agravando, não é? A pessoa vai ficando cada dia mais apática, né? Sem interesse nenhum e começa a surgir aquela ideia, aquele pensamento né? no indivíduo que talvez ela está dando trabalho, porque Sim. as pessoas de tanto falar, de tanto insistirem, então a pessoa que está cometida daquela problemática, ela vai começar a sentir como se estivesse atrapalhando a vida Sente dos culpada, familiares. Né? A culpa se estabelece ali. Então, começa a surgir né, aquela ideia, aquele pensamento. Né? E aí, o que, é que a gente vai fazer diante disso? É importante você estar atento, observar e procurar, se você não tem condições, procurar um profissional na área para que realmente possa atender para que aquela pessoa possa ser assistida, né? porque muitas vezes começa a ideia do suicídio, né? a ideação. Muitas vezes aí tem um grau que é mais, né? Sim, é mais grave e aí tem o mais simples. Já tem um outro grau que está mais elevado, porque além do pensamento você começa a realmente procurar mecanismos, meios para fazer né? É, para cometer o suicídio. Né? Como eu já tive casos no consultório, de a pessoa chegar, aí diz assim: Olha, doutor, eu já estou, estou é, pensando em me matar, eu não consigo mais, a vida não tem mais sentido. Então, eu, além de pensar, eu digo sim, mas e aí você. É, pensando em se matar, mas você tem alguma forma, você tem alguma maneira, você já pensou nisso também. No caso, né, um dos casos que eu atendi, a pessoa disse, sim, eu já estou com dia, hora e local já programado. programado. Então, esse grau aí já é bem mais elevado. Uhum. Então, sai do pensamento que é justamente para é, a pessoa... É, já tá com ideia, com local, com tudo já pronto para cometer o um suicídio. É muito, né? é muito como a senhora falou sobre essa questão de, da pessoa assumir é, que está prestes a fazer alguma coisa. Uhum. É, muito se fala, por exemplo, ah, não, é, fulano falou que terminou o namoro, disse que ia se matar. Não, mas, mas quem vai se matar não avisa. Avisa sim, né, doutora? Avisa, avisa. Tem várias formas, né, que a, a pessoa vai dando os sinais. Então, um deles, né, como nós falamos, assim, você vai, perde a vontade de sair, você fica mais afastada, né, das pessoas, e aí, numa perda dessa, você muitas vezes você chega, a vida não tem mais sentido para mim. É uma, é uma frase normalmente utilizada, né, eu não consigo mais viver dessa forma. Uhum. Então, o que é que acontece? Você já vai percebendo ali, que tá passando uma ideia, né, pela cabeça do indivíduo, de realmente dar cabo à vida, de colocar um fim, porque não suporta mais, então muitas vezes acontece também, você diz não quem quer se matar né, que se mata logo, não fica dizendo uhum. não fica assim, ele fica dando demonstrações, porque na realidade ninguém quer morrer É, ninguém quer, ninguém você sabe quer que morrer a pessoa que faz um ato desse é porque chega no extremo é. limite, aí né, muitas da... vezes tem pessoas que dizem assim, ah é covardia, outros dizem é coragem não é? Então a gente diz, nem é covardia e nem é coragem É desespero Sim. mesmo Então da pessoa chegar a esse ponto Então, na realidade, esse indivíduo ele não quer se matar Ele não suporta viver com aquela dor Com aquele sofrimento que ele vem carregando Que para ele é insuportável Para mim, para você, qualquer outra pessoa Pode uhum. ser uma bobagem mas para aquela pessoa não é, porque é sentida de uma forma diferente. E é sentida de uma forma diferente porque nós temos a nossa individualidade. Nós temos, é, cada um tem uma forma de sentir, de pensar de reagir, uma percepção, né, sobre diferenciada, a situação, sobre, né, diferenciada, emoção. exatamente. Então é importante que aí a gente entenda essa questão, né? Esperar que o indivíduo é realmente reaja a uma situação, a perdeu o emprego, né? Acabou um relacionamento, morre um familiar, então de a pessoa achar que aquilo ali vai ser sentida a solução, né? justamente de uma forma é, é quando para todos, não é? Uhum. Né? Cada um tem uma forma bem diferenciada de reagir. A, além da depressão, é, existem outras patologias é, que podem levar, de fato, a esse quadro? É muito comum também hoje, dentro desse desse contexto de vida que a gente vive, vive a ansiedade, né? Todo é. mundo se considera ansioso exatamente pela, pela pressão em que, que a gente vive, né? É. A ansiedade também pode levar ao suicídio? A ansiedade, dependendo do grau da ansiedade, ela poderá desencadear uma depressão, que poderá também fazer com que o indivíduo é, chegue ao suicídio. E também, como diferenciar com um a ansiedade, que é aquela ansiedade normal, né? Que, que todo mundo tem, Sim. da patologia. Pois é. É, é. Tanto medo como ansiedade é, é normal na, na nossa vida. É, natural, e é importante, né? Exatamente. E é até importante que seja assim. Uhum. Então, porém, nós vamos perceber... Quando aquilo está realmente, seja um medo, seja ansiedade, está nos tirando o sono, está nos dando uma inquietação. Não é que eu já não suporto que diante de alguma, algumas questões eu vou ter reações tanto físicas como emocionais e comportamentais. Então aquilo já saiu do natural, já está se tornando uma patologia. Se eu vou fazer uma prova de concurso, um Enem da vida... Um dia importante, um né? Dia um dia importante para você, natural, que dê aquele friozinho na barriga. Né? que você fique mais ansiosa, soe mais um pouco, fique um pouco, né? trêmula. Uhum. Mas passou, mas daquilo ali realmente lhe impedir que você vá fazer a prova, que você não consiga né? é, é, é, é, colocar, chegar àquele seu objetivo, então aí a gente já tem que parar. Vamos repensar essa questão vamos procurar ajuda profissional, porque muitas vezes, né, e a ansiedade, ela, muitas vezes, ela tem um, um, sintomas que parece que você vai morrer. Eu costumo dizer, muitas vezes, às pessoas que nos procuram, é, não se preocupe que a ansiedade não mata, né, então ela tem um controle, você, é importante que você aprenda a conviver com essa ansiedade. Então, a pessoa vai fazendo um tratamento medicamentoso que é necessário, o, o tratamento psicoterápico e dentre outras técnicas também para que ela realmente possa sair daquele quadro. Doutora, a gente também vê muito a questão de, de suicídios que, são, é, que acontecem levados pelo bullying. Né? É, esse é um tema também que está muito em evidência Sim. e muito se discutido e muito preocupado se debatido né, em, em torno dessa questão. É, o bullying também é uma das principais causas de suicídio aqui no nosso país? É, eu não vou te dizer a principal causa, mas é uma das causas né, que realmente leva o um indivíduo a chegar à depressão. Né? Então a pressão, quando você entra é, na adolescência, quando você ainda é um pré-adolescente Então muitas vezes que você se diferencia por algum ponto, ou por estudar demais Ou por usar um óculos, ou uhum. por ser magro, ou por ser gordo Então de repente outros coleguinhas, eles começam a chamar a atenção E começam a te apelidar, começam a realmente colocar, é, é, liscantear então você começa a ficar isolado, você não sabe lidar com aquela situação e isso vai fazer com que o indivíduo fique cada vez mais só e não consiga suportar é? aquela aquela forma com como é tratado é uma carga emocional né? muito grande. é uma grande, carga né? muito grande porque você está passando ali é muita cobrança cobrança dos pais e às vezes cobrança você ver, da sociedade vergonha, né? de, uhum. de conversar com os pais em casa né isso não, não se sentem muitas vezes à vontade é importante eu sei que os pais é, hoje cada dia mais trabalham muito né? os pais eles é, muitas vezes não, não não não tem esse tempo né, ou essa qualidade às vezes quando tem um tempo mas não tem a qualidade desse tempo não é muitas vezes trabalham muito é necessário porém quando chega em casa às vezes o filho quer falar, mas você toma aquilo como uma bobagem, Sim. né? Então você quer que o filho aja ou reaja conforme você fazia naquela fase, uhum. né? Não se incomodar. Então isso para mim é uma bobagem. Então você vai lá e dê uma resposta, você busque uma coordenadora ou a diretora na escola. Você e passa para a leva... criança para o adolescente é uma responsabilidade isso. Que, que que é sua e que muitas vezes ele não tem nem forças, uhum. né, mais de lidar não com a situação, para procurar uma ajuda, né? Exatamente. E aí aquela criança ou aquele adolescente, por não saber lidar com isso aí, muitas vezes chega a atos extremos, né? ou consigo mesmo ou com os outros. Né? Uhum. Então que é importante tanto a escola dar esse suporte, né? fazer trabalhos, é, orientações, para que realmente é, a turma, não só aquele que está passando pelo bulo mas aqueles que cometem, e para que a turma também possa dar esse suporte, essa ajuda, uhum. né? E daí, realmente, a criança ou adolescente sair dessa situação de uma forma mais positiva. Porque o número, gente, é alarmante. É alarmante o número de suicídio entre jovens, crianças, né? Crianças de 8 ou 9 anos, como nós atendíamos, e chegasse assim, eu tenho vontade de me jogar pela janela. É? é muito triste isso é doutora. muito sério não é? É, pessoas idosas acima dos 70 anos muitas vezes entrou numa aposentadoria os filhos saíram de casa os filhos não voltam em casa para realmente tem que lidar com outro contexto de outro vida, contexto né? e aí terminam se sentindo muito sozinhos abandonados e terminam fazer essa tentativa ou realmente é conseguirem cometer esse suicídio que é tirar a própria vida. Doutora, o suicídio, ele tem alguma ligação com uma carga genética? Porque muita gente se vê falar, ah, tal pessoa cometeu suicídio, mas teve um pai, um avô, um tio que hum. também cometeu um ato semelhante. É, essa repetição, por exemplo, numa mesma família, se deve é, a uma carga genética, podemos dizer assim, ou realmente ao exemplo em, em que há dentro da família? Uhum. Como é que a senhora poderia avaliar uma, uma situação Olha, como essa? O que nós vemos é o seguinte: é, o suicídio não é hereditário, uhum. certo? O que é hereditário, né, o que é genético, é o, algum tipo de transtorno, certo? Algum tipo de doença né, que realmente o indivíduo tenha, né, que seja cometido e que aí sim, mas o suicídio em si não, ele não é hereditário, porque se eu cometer suicídio, meu filho irá cometer suicídio porque eu cometi suicídio, né? Ele irá cometer o suicídio se ele tiver no seu código genético, não é ali uma, uma predisposição da doença e ele realmente desenvolver aquela doença certo? X e aí ele chegar a cometer o suicídio, né? Então, muito se fala assim, né? Isso já é muito antigo, uhum. essa questão do suicídio, né? E muito se fala nessa questão até da não divulgação do, do suicídio, né? Então, a forma como alguém faz, né? A, o, os meios que ele busca, isso não é importante. O importante é você falar a respeito dessa situação né, que é muito mais comum do que o que a gente pensa, então já se passou pela cabeça de alguém diante de algum conflito né, ele pensar em se matar isso é comum. Então, é importante que aí a gente fale a respeito, que se vai acabando. Fato, e né? é interessante que, às vezes, a pessoa tem até medo. Não, mas se eu falar, pode ser que realmente a pessoa, isso incite a pessoa é, cada vez se fosse mais. como dar uma ideia, né? A ideia já está na cabeça da isso, pessoa, na verdade, né, já, Exatamente. Então, pelo contrário. Então, a pessoa, ela quer falar a respeito. Agora, é importante que a gente fique atento à nossa comunicação, não é? Porque se eu for chegar e eu vou criticar, eu vou julgar o um indivíduo, ao invés de ajudar, eu estou prejudicando. prejudicando. Aí sim passa a ser um incentivo, né? Muitas Exatamente. vezes, né? Exatamente. Porque você se sente menor, você se sente realmente julgado, né? Por aquilo Incentes. que você está pensando. Então, essa comunicação, ela é extremamente uhum. importante, né? De você saber como abordar como abordar aquele indivíduo. Então, se o indivíduo comenta, essa vida não tem mais sentido para mim, então, o que é que você vai comentar? Como casos que nós já atendemos, que a pessoa chega, aí diz assim, a pessoa veio conversar comigo e então, aí, disse que eu tenho tudo para viver bem. Eu tenho filhos lindos, eu tenho uma família maravilhosa. Ou seja, eu não tenho motivo para estar pensando nisso, né? Não tenho né? motivo. Mas aí, a pessoa que está com essa ideia, ela pensa de forma contrária. Ela vai dizer, já que essa família é tão linda, tão maravilhosa, não, não me mere... merece. É, Ou eu não mereço, uhum. né? E aí, é por essa linha que a gente deve ter cuidado com... é esse contato, essa comunicação com a pessoa que passa por uma, por essa situação. Mas sabe o que eu acho, doutora? É, falando sobre essa questão da, você falou de as pessoas uhum. procurarem ajuda, muitas vezes em pessoas próximas, em familiares e tudo mais. É, a senhora não acha que falta também uma conscientização das pessoas em relação à questão das patologias de fato, uhum. né? Porque muitas vezes não é só uma reclamação, né? Muitas uhum. vezes não é só uma tristeza. As pessoas também não sabem como lidar uhum. com isso. Sim. E acaba que muitas vezes não sabem é, ajudar essas pessoas. Uhum. É, então, assim, de certa forma, falta informação, não é verdade? Falta, falta. Falta muita informação em, em torno da, da, dos diversos distúrbios, né? Sim. Então, é importante que as pessoas, como a gente falou, se você não entende, se você é leigo naquela questão, mas se você percebe algo diferenciado num parente seu, num amigo seu, né? Então, é importante que você... Procure ali chegar perto no sentido de orientar a pessoa a buscar ajuda profissional. Então, se você realmente não entende. E mesmo que eu entenda, muitas vezes eu não posso fazer nada. Você não é a pessoa ideal, Não né? sou a pessoa ideal, eu não você vou passar ser o, elo, o né? Exato. É. Você pode ser o elo, né? Exatamente. Você pode ser o elo. E falando sobre essa questão de, de discussão, de informação, é, teve uma série que tratou diretamente sobre a questão do suicídio, que Sim. os 13 porquês. Isso. E que inclusive causou muita polêmica, né? Muita. muita gente se dividiu entre ser uma série que realmente uhum. ajuda as pessoas, a ser uma série que muitas vezes incentiva e que não ajuda em nada. É, que conta a história exatamente de um adolescente que sofreu bullying e acabou cometendo suicídio. Uhum. E a série, ela contando os motivos pelo, pelos quais ela, ela chegou a esse fato. Sim. É, de fato, esse tipo de conteúdo ajuda as pessoas que estão passando por esse tipo de situação? Olha, é, é uma questão muito delicada né? Polêmica Porque o que é que acontece? Como você falou Dividiu o público muito. Muita gente acha muito bacana Outros acham que não né? Eu, particularmente Assim, a série é importante No sentido de trazer Esse tema que é tabu Para a sociedade Para que assim realmente as pessoas Possam falar de uma forma Mais aberta, porém o que é que acontece? Nesse caso da série, eu achei, na minha visão, muito romanceada, né, então você quase que justifica uhum. o suicídio no final, Sim. né, então partindo desse princípio, é, eu penso que não foi, né, positivo porque muitas vezes você pode ali, realmente, quem está passando por alguns problemas e vai assistir uma série dessa natureza, ela vai dizer, não, olha, lá diz que realmente a mensagem que a pessoa senta é essa, uhum. é de que você encontra a, a saída para a sua problemática da justamente forma, né? daquela forma, através do suicídio. Então, sendo assim, na minha visão... É, eu digo que a série ela tem esse lado negativo, tem o positivo de trazer esse tema que é polêmico, que é um tabu, que é denso, né? mas que é necessário se falar. Mas dessa forma, realmente, eu penso que não seja o melhor caminho. Um outro ponto de vista que foi dado também sobre a série que é a questão de ser um conteúdo muito importante também para os pais. É, porque mostra é, um cenário que sim, muitas vezes os sim, pais também. não conhecem, de fato, né? Uhum. Então, assim, e dentro da própria série é, tem essa questão da mãe não, não ter visto... Uhum. Os sinais e ela se queixa muito, né? É, de não poder é, ter ajudado a filha. Uhum. Então, dentro desse contexto, também seria um conteúdo interessante, né? Para os pais. Sim. É importante que os pais realmente é, tenham esse lado também, como você trouxe aí, que para aquelas pessoas que estão perto, que convivem com situações dessa natureza, você conviver com uma pessoa que tem problemas mentais, que tem algum tipo de transtorno, que tem uma depressão, quem convive, sabe sabe que não é fácil, não é? Não é fácil, é um verdadeiro desafio. Então, é importante que você esteja atento para não banalizar muitas situações, não é? Porque relembro também outro caso onde o pai chegou e disse, é, minha filha se matou. Né? E no dia anterior, né, esse pai também entra, que é outro problema, que é os so, são os sobreviventes uhum, né? a, a, do suicídio. Então, o que é que acontece? O pai chegou e disse, minha filha se matou. Mas ainda esta semana, ela estava conversando com a mãe e dizendo que não queria mais viver, que não tinha mais sentido a vida. E tanto eu, conforme ele, ele falava, tanto eu como minha esposa não levamos muito em consideração. E no dia seguinte, ela se matou. Então, como é que fica a família dessa? Devastada, né? Porque estava ali na cara deles, né? Estava na cara deles. E eles não conseguiram enxergar. Então, é importante que a família, realmente, voltando, repetindo, esteja atenta. Que observe, né não banalize, não desconsidere qualquer é comentário dessa natureza, não, quer fazer chantagem, se quer fazer chantagem, se está comentando isso aí, já não é algo positivo, uhum. entende, já realmente tem alguma coisa que não está que merece bem, atenção, né? que merece atenção, então não vamos levar o descaso, vamos buscar ajuda, vamos sentar, vamos conversar, e aí, o que é que está se passando, não é? É, o, o que é que está havendo que você está falando dessa forma? E deixa, porque a pessoa muitas vezes só está esperando essa oportunidade uhum. para falar. Né? É, escutar, um escutar. Né? Muitas vezes o primeiro passo é apenas esse, é o de escutar. Doutora, a gente está quase chegando ao final do Ela Com Elas e falando uhum. sobre essa questão de ser escutado. Hoje a gente tem uma rede de apoio muito grande é, a pessoas que passam por esse tipo ou depressão, problemas psíquicos que, e que estão pensando nesse momento é, de cometer um ato como esse. Quem está passando por esse momento, quem conhece alguém que está passando por esse momento, onde é que pode buscar ajuda, doutora? É, nós temos aí o Centro de Valorização da Vida, né, o CVV, é, salvingando o telefone é 188 né que para alguns estados é essa ligação já é gratuita né uhum. e que aumentou muito muito muito tipo em mil por cento a busca pelo CvV né E temos também aqui no Ortotrauma, o trauminha e mangabeira que se você tem algum parente alguém você corra lá né para buscar ajuda também é? enquanto há tempo, né, doutor? Enquanto há tempo, né? Enquanto há tempo. Doutora Lúcia, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado esse convite e o espaço está aberto para quando a senhora quiser voltar, para a gente debater ainda mais sobre esse assunto que é tão importante e que precisa de fato é, estar, tá na, estar na cabeça das pessoas, uhum. né? ser falado e estar é, sempre em alta, né, para que a gente possa, quem sabe, é, no próximo setembro amarelo, a gente ter números menores para serem é, relatados. Né? É, eu que agradeço e quero parabenizar vocês pela iniciativa. Né? Nós estamos sempre à disposição né, para falar sobre sobre essa esta temática, ou outras também, para que realmente levem informação a tantas pessoas. Muito, Muito obrigada. obrigada. E para você que está aí, na semana que vem tem mais um Ela com Elas, você se inscreve em nosso canal e fica ligado em tudo o que acontece aqui na TV do Gordinho. Até mais!